Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é Alanius cheio das Amizade aqui com vocês. Exatamente, Alanius friend aqui, porque nós temos que trazer mais conteúdos de Mortal Kombat New Era pra vocês, esse mugem delicioso aí que o pessoal criou muitas coisas... Bem criativas, algumas um tanto quanto zoadinhas, mas no conjunto da obra tem muita coisa legal também. E hoje é dia da gente trazer para vocês, pessoal, os Friendships nunca antes vistos aí no Mortal Kombat, nos clássicos. Porque como a gente já trouxe aqui em vídeos anteriores desse Mortal Kombat New Era, a galera pega muita coisa ali da era 3D e tudo mais, dos jogos 3D... Trazem para os clássicos, os personagens que estavam ali, não estiveram nos clássicos principalmente, e eles fazem essas coisas bem criativas e legais para nós. Então já aproveita aí para deixar o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube: se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então já regaça esse sininho aí para não perder nada aqui no canal e acompanha as nossas lives que estão acontecendo aí basicamente todos os dias às 19 horas. Então vamos lá, meu querido Alanius, a tela já está devidamente preparada aqui para a gente poder começar a ver e a gente vai seguir aquele esquema que a gente fez nos últimos vídeos aí. A gente vai deixar tocar e a gente vai comentando por cima aqui à medida que a gente vai vendo, beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, Alanios, simbora, meu amigo. Bora. Começando com noobs... <risos> ah, bolichezinho, hein? Mano, da hora. Ó, o noob, o só, noob tinha Friendship? Só... Eu não lembro, cara. Mas eu queria só comentar que naquele anterior ali a, a Sombra se confundiu com o boneco, né? É. Que <risos> ex, mano? <risos> é. É, Olha o personagem, cara. Magnectro. Meu Deus, o pessoal inventa Nossa. uns personagens que é muito doideira. Ah, mano. Agora que eu me toquei. Ó, oh, Kung Lao. Ah. ah, mentira. Esse é clássico, hein? Ó. Oh. Ué, antes o cachorrinho só ia, mas não voltava, não. É, pelo menos ele não matou o cachorro nessa é. aí. exatamente. Pô, olha esses adereços no braço do Kung Lao que da hora que eles colocaram, mano. Eita, nós. Que isso? ué ah, mano. Caramba! Vou ah, falar pra você aí que nos outros isso aí era fatality, hein? É, então. O animality, né? A Kitana que vira é. com ele, pô. Ô, oh, Conchi, fletinho do Conchi, mano. Meu com, Deus. A skin, com a skin do. Ó, oh, mano, o Conchi manja de um sax, hein? Oh. Mano, é a skin do. Do 4? É. Do do, do... do... Daquele do Sub-Zero lá do. Ah, do Mythology? Mythologies. Sim, sim. É? Oh, ah, o Hydro aí, ó. Hydro. Nossa, eu falo, falando sub-zero? Save, save water. water. <risos> Salve a água. <risos> que Muito da hora, bom. mano. Hein? Mas ah, no Shao Kahn tem friendship, cara? Como assim? Hã? Ah? Meu Deus. <risos> que da hora, I win. É? <risos> Nossa já deu Aí, pronto <risos> Aqua Aqua Nossa O cara é um pato, mano Pô, da hora aí, velho <risos> Que Ó, ficou criativo pra caralho essa daí, velho uh -huh. A musiquinha <risos> Pô, legal, velho Aquece, hora, mano Aquece Aquece decente essa aí é, mano. Ah, eles que pegaram isso? o sprite da. <risos> Meu Deus do céu! Eles fizeram a dancinha pra ela, mano. Que da hora. Mano, eles pegaram o Sprite da Kerry Hoskins pra fazer aquela Cassia, ficou da hora demais. É mesmo, é verdade, não tinha reparado não. Eita, que isso? Tá chovendo o oh, cara? Ó, que bonitinho, Tantar mano. Florzinho. Adaptar o Friendship da Milena do Mortal 2. Ah, A Milena. Elina, pô. Verdade. É, ué. Ó, fugido. <risos> ah, mano. <risos> como, como é que esses caras inventam essas coisas, <risos> velho? Nossa, muito bom, mano. Ó, Dark Raiden. Oh, Dark mano. Raiden. Brabo. <risos> pô, da hora Classicaço, velho é. Ó, vamos ver o próximo aí Ó, Tânia, Tânia. mano, clássica Olha só Ó, copiando a Milena aí, pô É Ó, eles usaram Essa a vozinha é do DMK4 É OK. <risos> é. Emerald. Emerald caralho, mano. Ah, mas eles arrumam tanto personagem, mano. Ó, ah, também é igual que da, que da, God da God Milena. Friend. É? Nossa, viu o Greenpeace isso aí, caralho? Ah, é muito bom. Olha a Sônia clássica, Olha, filho. Olha, a primeira Sônia. Eita! <risos> <risos> Enganou bonito, hein? É? Friendship. É. Friendship. Que da hora, da hora, mano, da hora. Cyrex! Caramba! É o Cyrex humano. É o Cyrex mano. É? é. O Padrão, né? Classicão dos ninjas do MK2, mano, essa daí. É. Que da hora, o Ryu, que Cyrex, velho. Olha o Zizé, robô. É. Ah, <risos> ah mano. Zoou, hein, fi. Colocaram o narizinho dele ali. <risos> que da hora. O Chrome Pô, esse é um personagem que eles deveriam trazer Para os Mortal Novos, né, mano? Poxa. Mano, todo mundo Fala desse boneco e quer ele, tá ligado? É, e com, com direito É o sim de pelúcia lá É olha lá. <risos> Liu Kang, básico Tá. Ah! Ah. Tranquilo Reprodução muito boa, dicas de passagem Sim, muito da hora, olha a carinha dele É. <risos> carinha de pimpão Ó, Tremor, tremor. É, rapaz. Eita! <risos> que da hora, mano. O cara invocou a cama. <risos> <risos> Botou outro pra dormir, que da hora. Ó, oh, sub-zero. Oh, Sub Ai, que da hora, mano. Sério, Da hora, bacia. né, mano? Olha o cenário, velho nossa, mano. O cara assustou com um boneco de gelinho. <risos> é. Esse daí acho que alguém tinha, né? Tinha. Eu não lembro quem. Eu acho que era no Mortal, no Mortal Kombat 3. 3. É. é. Nossa. É o mesmo, mesmo sprite, cara. Assassin. É. No smoking allowed. Não, no é proibido fumar. Allowed. É. Aí, ó. Conscientização, hein, povo. <risos> <risos> É, também é, tão, é, tão, é um trocadinho porque ele fica soltando fumaça, né? É! <risos> Avenger, Avenger Ice. Ice. É. Ué! Ué! Entendi essa não! Ué! Entendi não! É a ver Foi. o Kid Thunder com, com o boneco. É. Ó, se vocês estão <risos> vendo é o Bruce Lee. Bruce Lee, mano! Imitando, imitando o Liu Kang, ó. Ah, muito que hora, bom, você conseguiu fazer a voz do Bruce Lee, mano. É, então. Que louco. Olha o oh. Rain robô, que da hora. Ah. <risos> Ele fez um aquário, mano. <risos> o bichinho lá dentro é um memo, né? Alimei, cara. é, mano. Pô, mal da hora, cara. Porra? Que da hora, velho. Não, e eles pegam e? assim... Esse, quem que faz esse daí? Esse daí eu já vi também. Algum boneco, mano. Francisca. Ah! Shiva. Sim, mano. É, boa. A faz no Mortal 3. É. Acid. Nossa. Ué, que é isso? Tá curto ali, hein, fi? Muito mesmo. <risos> Ué, que é isso, mano? Ele ativou uma música no braço ali, foi? <risos> tá bom, né? Ok, então. Dançando um techno. É. Ah, o Dramin. Ei, Dramin. Não faz falta nenhuma. <risos> Vai ser um frango? Ah, os mosquitos no frango, mano. <risos> da, da hora isso aí, hein? É muito criativo, velho, muito criativo. Da isso aí, hein? O cara deve ter tido um trampo fazer isso aí. É, então. Snake, velho. Puta merda. Ih, vai ser uma cobra? Ué, cabeça de um robô do Acid. É, a cabeça do Acid, mano. Que bizarro. Ah, tem uns assim que são muito viajados, né, Não velho? É? Nossa. Leviathan. Leviathan. É. Puta, merda, mano. Ah, esse eu lembro. Ah, Sector, né? Sector, exatamente. Ele mesmo. outro tá tendo um custo louco ali também, hein? Tá. Olha o Reiko, mano. Que da hora. Pô, legal, né, velho? Que porra é essa, mano? O que tá fazendo ali, mano? <risos> ah, ele limpou o negócio na cara dele, no olho, olha lá. É. Cara, que da hora, <risos> mano. Ó o Reptile do 4. Pô, tem umas paradas que eles fizeram que ficou muito legal. Ó. Oh! <risos> ele faz isso no Ultimate, não faz? No Ultimate tem Friendship também. Tem, tem. Uh, e é esse daí mesmo. Só que ele faz aparecendo, né? É. Só... Dagon, caralho. Mano, eles fizeram todo mundo da era 3D no... pro Nossa, clássico assim, cara. ó. Adaptado pro clássico. Ficou muito legal. Nossa, mano. Ele mãe. acendeu uma fogueirinha só? É, me deitou ali agora, aí levantou. Ué? Porra, cair aí é complicado, hein? É, mano. Smoke. Smoke. Ah, mesma coisa? É, o mesmo do outro. Ah, ele para de soltar fumaça. É? Legal. Não é mesmo, cara? Agora é. eu eu reparei que o fumaça sumiu. Que da hora. Olha o Havik, cara. Havik. Foi bom, hein? Ficou. Ele virou uma galinha. Nossa que coisa horrível, mano. Que é porque nojo. ele realmente ele, ele vira os membros, né? No jogo. É, que nojo. Olha você, Alan. Alanis, velho. Opa! <risos> Opa é, classicão! Clássico, clássico, clássico. Alanis faz a coisa até hoje. Deixa eu até fazer um aqui. Ó! <risos> Ó, é. oh. oh, Fred. Pô, você reparou que a movimentação dele em termos de frames tá maior do que a é dos, dos outros? Verdade. Ué? Ele montou a banquinha. Sacanagem, hein, mano? É. é. Gente. O do do Saptor faz barulho de alarme de carro, mano. É. Ó, Safira. Safira. uma ah, torta. É. Isso é legal, você é jogar na cara da <risos> É, verdade. A Kitana faz o bolo, não né? é? É. O baraca. Eu não lembro, você é um clássico da massa. Ué, rechamou todo mundo? Mugen Power, <risos> Mugen Power. Que hora, olha que da hora. Mano. É, pegando todos os Scorpion. Que da hora, mano. Pô, ficou criativo, velho, pra caralho. Ficou, ficou sim. Nossa, cai, Kai, velho. Pegada do Mortal 4 mesmo foda-se. É mas que é isso, mano? Olha lá as, as... as vizinha ali, ó. tá tentando atirar nelas. Ah, meu Deus. Agora que eu reparei. Caraca. Que horrível. Nossa senhora, horrível. mano. É, essa daí realmente, né, meus amigos? Né? Ficou meio esquisitinha. Mas é isso, mano. Esses aí foram <risos> os Friendships nunca antes vistos de Mortal Kombat. Obviamente, a gente teve alguns clássicos aparecendo ali. Não tinha como não deixar de ter, né? Os personagens que a gente já conhece. Mas muitos ali... Eles acabaram meio que criando novos, né? Porque no, o Frenchie parou de acontecer por um longo tempo aí, desde os clássicos, na Era 3 deles não colocaram mais. Só foi voltar mesmo de fato no Mortal Kombat 11, né, mano? Porque no 9 é. só tinha Bellet, até onde eu lembro. É, fizeram um trabalho muito legal. Você vê na, na questão do detalhe, né? O, o Mugen, não sei se o pessoal sabe como mexe com o Mugen, mas você precisa pegar os sprites, montar as animações, e aí ele uh, tem um, um aplicativo especial que você cria né, as animações no formato que o Mugen Gen entende, e aí você vai lá e programa depois pra chamar elas na ordem certa e tudo mais, né? É quase igual você programar um jogo do zero ali no Unity, mas a diferença é que o Mugen, ele já tem ali a... Né, ele já é uma engine própria ali é pra jogo de luta, mas todo o restante, né, os caras têm que fazer na mão, o um não trabalho, sabe? E ficou bem legal, é, apesar de algumas coisas, né, a gente perceber que o cara foi criativo, mas a ideia não foi tão boa assim, no final das contas acho que a execução de todos ficou bem legal. Exatamente, meus amigos, então então espero que vocês tenham curtido aí mais esse videozinho Trazendo conteúdo de Mortal Kombat New Era Esse Mugen delicioso aí Como a gente falou, a gente vai trazer mais pra vocês aqui ainda Tem de Fatalids um monte pra poder trazer Compilados, então comentem aqui embaixo O que vocês acharam desses dos Friendships aí Se vocês estão curtindo esses conteúdos, esse feedback é sempre importante A gente vai ficando por aqui, pessoal Um beijo pra todos vocês aí Até mais vamos!